Você quer aprender feitiços poderosos utilizando velas pretas? Ou quem sabe, magias secretas? As velas pretas são instrumentos mágicos poderosos. Basta você saber usar elas da maneira correta. Por isso, nesse vídeo, eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre magias com velas pretas e como fazê-las. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou falar sobre as velas pretas, que são muito temidas por uns e muito bem utilizadas por outros. Vou falar sobre os mistérios e segredos com relação a essa ferramenta mágica poderosa e vou te ensinar a utilizar ela de maneiras inusitadas e muito, muito eficazes. As velas pretas, elas são muito mal vistas e compreendidas principalmente pelas pessoas que estão iniciando na magia agora, ou nunca tiveram nenhum contato com relação à magia em si fica meio dentro do inconsciente né, cultural né, das pessoas que o preto representa maldade, que toda magia onde a gente utiliza uma vela preta, tem logo como conotação algo negativo ou está direcionado para alguma coisa ruim, como uma maldição, uma praga, uma qualquer coisa do tipo. Muitas vezes é até visto como um mau sinal, um mau agouro pelas pessoas. Eu já conheci gente que não deixava a vela preta entrar dentro de casa, mas nem a pau, porque só de ter a vela ali já trazia coisa ruim na cabeça da pessoa, entendeu? E não é bem assim que as coisas funcionam. As velas pretas elas são muito poderosas, porque podem ser utilizadas né, como um instrumento mágico, bem direcionado para os nossos desejos e objetivos. As velas em si, né? agora sem falar de cor, elas já são instrumentos mágicos poderosos porque elas representam o um elemento fogo, né? Elas evocam naturalmente o poder e a potencialidade do elemento fogo e também são direcionadores de energia. Então através das velas a gente consegue direcionar a nossa vontade, certo? Eu tenho um vídeo que fala sobre todas as cores de vela e tudo que você precisa saber com relação a como utilizar outras cores para os seus objetivos mágicos. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para você poder depois desse vídeo ir lá aprender tudo bonitinho como trabalhar com outras cores de velas, ok? Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreve. Já deu pra perceber que aqui, ó, o papo é bom, eu entendo, você tá aprendendo, e a gente vai fazer, ó, uma ótima equipe nessa, nessa coisa toda de magia e trajetória mágica, então se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações, isso vai ser muito bom pra você, afinal de contas, toda quinta e sexta a gente tem live às 19 horas, e você vai ter conteúdos incríveis aí pra você acompanhar com outros bruxos, sacerdotes e magistas, que são convidados aqui para o canal e tendo o sininho clicado, você não vai perder nada, ok? E deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Já para gente continuar, nós temos que lembrar que não existe bem e mal dentro da magia bem e mal é um conceito muito pessoal, o que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você e o que pode ser bom pra você pode estar fazendo mal pra mim ou pra qualquer outra pessoa ao redor, então isso são conceitos muito uh, incongruentes se a gente for pegar todo mundo né, que existe e a gente não vai conseguir achar necessariamente o que é bem e o que é mal, a gente pode ter dentro de nós o que é ético e o que é confortável para nós e para nossa vivência, então a magia magia ela não é boa e ela não é ruim ela é a magia a gente faz a magia perante a nossa vontade então se você vai prejudicar alguém isso pode ser visto por outras pessoas como alguma coisa ruim mas se você prejudicar alguém para se defender então talvez isso seja visto como algo positivo então só para deixar aqui bem claro que na magia não existe bem e mal. Existem energias e elas são trabalhadas a partir do indivíduo. Então, bem ou mal, pode ser você e do outro lado como você pensa e o que você quer direcionar. Todas as cores das velas, elas possuem uma frequência energética. E quando eu falo em energético, eu não falo em energia elétrica. Eu falo em uma potência, em um trabalho mágico que ela pode ser melhor colocada. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente da cor preta. E é uma cor, assim, ó, como eu disse no começo, mal compreendida, mas é uma cor extremamente poderosa e útil para as nossas magias. O preto, ele é associado à ausência da luz e às energias mais densas. Mais uma vez, lembrando que não é porque é denso que é ruim, é só denso. E não é porque é elevado que é positivo, é só elevado. Então, quando a gente fala da cor preta, a gente tá falando de uma energia densa, da ausência de luz. E ela tem algumas conotações também é, que podem ser associadas a essa cor, como por exemplo o que está oculto, o que não foi revelado. O preto normalmente representa a energia do caos, e o caos também pode trazer a ordem, né? Às vezes a gente tá vivendo numa bagunça, às vezes a gente tá perdido dentro da nossa realidade, a gente não sabe pra onde vai, e justamente por estarmos perdidos, talvez a gente encontre a melhor coisa da nossa vida. Afinal de contas, como a gente podia encontrar alguma coisa se a gente não tivesse é, perdido? Então o preto naturalmente traz essa conotação do que tá oculto, do que tá secreto, do que tá envolto de mistérios, do que tá protegido, do que não foi revelado, revelado e muitas das vezes o que não foi revelado dá medo é por isso que a gente tem medo do escuro porque a gente não sabe o que tem lá e se a gente não sabe o que tem lá a gente abre brecha para nossa imaginação criar coisas ali dentro certo então a cor preta ela tem por si só essa conotação a cor preta tem por si só essa profundidade de energia outra coisa muito legal com relação à cor preta é que você já vestiu uma camiseta preta no sol você vai ficar muito mais quente, com muito mais calor porque o preto ele atrai as energias para ele então com a cor preta a gente pode atrair coisas olha só que interessante eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram, arroba Nightingale, porque lá tem muito mais conteúdo mágico que vai complementar ainda mais o que você tá aprendendo aqui no canal. Vai lá, me segue, arroba e me chama no direct pra gente conversar. Compreendendo um pouco mais sobre o preto, olha só que interessante. A gente pode utilizar a cor preta? para nos proteger, para fazer com que os nossos inimigos não nos vejam. Afinal de contas, o preto não esconde. O que está dentro da escuridão não é revelado. Então a gente pode utilizar velas pretas para se proteger. Para proteger a gente, nossa família, nossos animais, nossos bens materiais, casa, carro, emprego. A gente pode utilizar o preto para proteger tudo o que é importante para a gente. A gente pode utilizar a cor preta, da vela preta, para criar uma energia de proteção que reflete toda a negatividade enviada para nós, para o outro. Da mesma forma que a gente pode utilizar a cor preta para atrair o que a gente quer. Se o preto normalmente atrai a energia do calor ou a energia da luz, então o preto, a cor preta da vela, naturalmente pode ajudar você a atrair os seus desejos. O preto é um ímã muito poderoso para as coisas que nós queremos. Então a gente pode sim, através da vela preta, atrair os nossos desejos. Utilizando o preto como um ímã, como um atrator daquilo que a gente quer. É óbvio que se você tem uma intenção negativa, o preto ele pode se tornar uma ferramenta agressiva. Usando um exemplo bem comum, a gente pode utilizar uma faca para poder cortar o pão, a carne ou qualquer coisa que a gente queira comer E pode tornar essa faca uma arma branca e matar alguém com ela, certo? Então pensa que a vela preta é mais ou menos isso Se a gente pode atrair coisas boas, a gente também acaba podendo atrair coisas ruins com a vela preta Se a gente pode proteger as pessoas, a gente pode também amaldiçoar as pessoas com uma vela preta lógico que não é tão simples assim maldições são coisas complexas complicadas, se você não sabe como funciona eu vou deixar aqui em cima nos cards eu fiz um vídeo explicando como maldições funcionam e ele está bem interessante, então caso você fique com dúvida e queira saber como a maldição funciona, tem um vídeo aqui em cima explicando como elas funcionam mas eu não vou ensinar vocês a maldiçar nada aqui e nem utilizar a vela preta com conotações negativas, pelo contrário a ideia desse vídeo é explicar para vocês como utilizar a vela preta para fazer coisas positivas e pra gente tirar essa ideia negativa da vela preta dentro do nosso inconsciente, né? porque é cultural. Então vamos tirar essa ideia de que vela preta é ruim fazendo feitiços e magias positivas aqui comigo. Então eu vou te ensinar três magias muito poderosas e efetivas utilizando vela preta que vão te trazer vários benefícios. Mas Antes da gente continuar, eu vou te fazer um convite. Agora você pode fazer parte do meu grupo, né? da Revoada Rouxinol Você pode ganhar o seu de verificação de membro, que vai destacar você nas lives, onde eu vou conseguir te ver melhor, ver sua pergunta nas lives de tarot, te responder com maior facilidade. Você pode se tornar membro do grupo Revoada dos Roshinol, onde a gente faz vivências mágicas, estuda magia, fala sobre magia. É muito legal. E você também pode ganhar vários outros benefícios. Então é muito simples. Aqui embaixo, do lado do inscreva, você tem o um botão seja membro ou na descrição do vídeo tem o um link para você se tornar membro aqui no canal. Então é o seu momento, hein? Vem fazer parte da nossa revolta. O primeiro feitiço que eu vou ensinar para vocês é uma corruptela de um feitiço de maldição. Olha só que interessante! Existem algumas magias que as pessoas ensinam aí pela internet e eu vou ensinar uma corruptela. Eu vou pegar uma coisa que é ruim e eu vou transformar numa coisa boa para vocês verem como é a intenção que manda na magia, certo? Então a gente vai fazer um feitiço de proteção muito poderoso agora. Para fazer esse feitiço você vai precisar de uma vela preta e alguns alfinetes. Lembrando que todos os feitiços que a gente for realizar, todos os processos mágicos e ritualísticos devem ser trabalhados dentro de um círculo mágico. O círculo mágico ele é um ambiente sagrado que nos protege das energias de fora, de tudo que pode nos atrapalhar ou nos prejudicar, certo? Mantendo a nossa energia neutra, focada e direcionada única e exclusivamente no nosso objetivo. O círculo mágico também protege a gente de diferentes outras energias que possam de alguma maneira é, invadir é, ou até mesmo bisbilhotar o que a gente tá fazendo certo? se você aí do outro lado não sabe o que é um círculo mágico, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês é, terminando esse vídeo você vai lá e assiste sobre o círculo mágico para você entender como ele funciona e aprender como fazer, ok? traça o círculo mágico, invoca os elementos e as forças que tiver afinidade deuses, deusas guardiões, espíritos protetores e aliados mágicos este é um processo muito pessoal, então entre em contato com as forças e energias que está acostumado. Pegue os alfinetes em sua mão e mentalize a energia das forças que você invocou os preenchendo de força protetora, dando a eles e tornando-os lâminas luminosas que irão protegê-los de toda e qualquer energia que possa tentar contra você. Assim que você sentir que os alfinetes estão completamente magnetizados de energia, comece a espetá-los pela vela, criando uma energia de armadilha, aonde quaisquer intenções negativas, seres e criaturas que queiram te fazer mal, serão capturados imediatamente por essas forças e impedidos de fazer mal a você. Então, recite o seguinte encantamento. Toda força e criatura que em maldade venha me procurar encontrará as lâminas que nesta vela estou a colocar. Fio a fio, ponta a ponta, estarão a me guardar, me protegendo e ocultando de tudo o que queira me prejudicar. Guarde a vela em um lugar seguro. E quando você se sentir em perigo ou sobrecarregado, mentalize toda energia negativa ao redor de você. E acenda a vela, para que essa vela consuma toda e qualquer energia que esteja ao seu redor. Finalizando o seu processo mágico, distraça o círculo mágico e é isso. O próximo feitiço é um feitiço para atrair pequenas coisas que você precise no seu cotidiano. Você vai precisar de uma vela preta, caneta e papel. É muito simples também ele é muito eficaz. Você pode trazer coisas que você quer é, utilizando isso. Ah, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de alguma coisa, preciso achar o que eu perdi, enfim. Você pode trazer pequenas coisas para você utilizando esse feitiço. E é muito importante, assim como eu falei no anterior, que você trabalhe seus feitiços dentro do círculo mágico para que você não tenha nenhuma interferência, ok? Vale a é, o mesmo conselho vale para esse feitiço o mesmo conselho que eu dei anteriormente vale para esse feitiço ok? após traçar o círculo mágico faça a invocação dos elementos deuses, seres e forças que você normalmente trabalha, pegue o papel e escreva nele o que você deseja atrair nesse momento mentalize as forças dos deuses e criaturas que você invocou preenchendo a vela de energia luminosa a energia da realização dos desejos uma energia atrativa que traz para você tudo o que desejar nesse momento pegue então o pedaço de papel que você escreveu o que precisa e queime este papel na vela dizendo como faz com a luz com meu desejo também fará atraindo e absorvendo o que neste momento eu ordenar sem causar dano a mim e a ninguém esta magia se realizará e meu desejo mais próximo de mim realizado Estará. Deixa a vela queimar até o final, certo? Quando você está queimando o papel, também deixa o papel queimar até o final, porque ele vai estar tá elevando a energia que você pôs dentro dele e vai estar tá direcionando essa energia para as forças criadoras tornarem ela realidade no plano terreno, ok? Essa magia que eu vou ensinar para vocês é uma magia de vidência e eu acho essa magia muito legal. Ela tem como base o Scrying, que é uma técnica onde a gente visualmente visualiza, né? A gente uh, consegue adivinhar, né? Prever as coisas através de imagens que se formam. Para você poder realizar essa técnica de evidência, você vai precisar de uma vela preta, de uma bacia com água, de preferência uma bacia transparente, tá bom? É muito, muito, muito legal e eu quero que você experimente aí na sua casa e me diga nos comentários como que foi para você, tá? Então você vai traçar o círculo mágico como normalmente você traça para que não tenha energias que te interferem. É, nesse trabalho mágico, e você vai pensar numa pergunta, ou você vai pedir para um amigo te enviar a pergunta, e você vai começar a pingar a cera da vela na água, e vai pingando, e vai vendo os desenhos que a cera da vela começa a formar ali na água, através dos desenhos que se formam, de que você está vendo ali naquela vasilha com água, você vai interpretar a resposta para a pergunta da pessoa aí ou para sua pergunta, enfim. Um cara sentado num cavalo Parece. Treina que é muito, muito, muito legal Se formam desenhos incríveis Com o gotejar da vela Na água E funciona muito, muito bem essa técnica Eu mesmo gosto bastante Quando eu tô enjoado do tarot Ou de outras ferramentas mais comuns para evidência Eu utilizo é, essas técnicas mais abertas Onde eu posso trabalhar é, De uma maneira mais Intuitiva a minha evidência. Então treina aí na sua casa, testa essa técnica e me conta nos comentários o que você achou. Bom, é isso. Eu queria trazer pra vocês é, essa ideia de trabalhar com velas pretas, tirando o preconceito, tirando essa negatividade imbuída dentro da nossa cultura. É, e dentro da própria bruxaria, quanto mais a gente desmistificar essas coisas, é, menos preconceito a gente vai ter com as nossas práticas e menos pessoas falando mal, enchendo o saco, ou metendo o bedelho dentro da nossa ritualística a gente vai ter. Por isso... Treina aí na sua casa, testa, faz os feitiços, faz a técnica de scrying e me conta nos comentários o que você achou e como funcionou pra você. Qualquer dúvida também deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior carinho e amor do mundo em te responder, certo? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.